Agora nós estamos ao vivo, vamos lá então. Bom, boa noite a todas e todos. Eu sou Guida Caliço, servidora pública municipal aqui em Campinas, na área da educação e também é militante sindical. Coordeno toda segunda-feira essa roda de conversa do CCV, que hoje tem o um tema, um tema bastante importante, que é o terceiro setor, educação e hegemonia. Temos aqui conosco o nosso convidado, que é Marcos Roberto Lima. Boa noite, Marcos, tudo bem? Boa noite, querida Guida, boa noite a todos. Bom, pessoal, é... a live de hoje né, tem esse tema aí, que é um tema bastante importante, principalmente agora, nesse momento, né que esse ano nós temos é, esse, essa construção do debate político na área da educação, enfim... Então, a gente entende que esse tema é bastante importante para o momento atual, né? Então, o Marcos veio aqui debater conosco, fazer essa roda de conversa. Mas antes de eu passar a palavra para o Marcos, eu quero passar aqueles recadinhos iniciais que eu sempre passo. Primeiro, dizer que essa live está sendo transmitida pela fanpage do CCV, né? Que é uma página do Facebook. Então, você pode acompanhar a live aqui pela sua fanpage no Face, fazer as questões, curtir, compartilhar, que com certeza você vai gostar bastante do, do debate aqui, porque o tema é muito interessante. Mas também, se você não é inscrito no Facebook, você pode acompanhar, pelo, porque a gente acaba retransmitindo ele no blog da guida.net.br. Muitas pessoas não é inscrito no Face, então a gente acaba transmitido pela página do blog, tá? Então, também tem essa, tem essa opção, tá bom? Peço que vocês que forem entrando aí na, na transmissão, compartilhem a live, curtam, façam questões, que assim que o nosso convidado aqui der um tempinho, a gente vai e faz as, as questões para ele responder, tá bom? Bom, gente, o Marcos Alberto Lima, ele é graduado em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São José do Rio. Pardo. Ele é mestre e doutor em educação pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente, ele é PEB 2, efetivo vinculado à Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Tá? Tem experiência na área da educação, com ênfase, ênfase em filosofia e história da educação, atuando nos seguintes eixos temáticos. Educação e trabalho, sociedade civil e educação, terceiro setor e educação popular, Educação, Educação Popular, Pedagogia Histórico-Crítica, Pedagogia da Libertação, Movimentos Sociais e Educação. Professor colaborador junto ao Departamento de Filosofia e História da Educação, Faculdade de Educação da Unicamp. Bom, o Marcos tem um currículo aí bem extenso, né? E por isso que ele está aqui, porque só gente bacana que está aqui com a gente. A gente que tem bastante acúmulo, o CCV tem sempre essa essa honra de convidar a todas e todos, né, para participar aqui. Lembrando, só mais um recadinho que eu tenho esquecido de passar no, nas últimas lives, é o seguinte, gente, curtam a página do CCV, na página do, do CCV, a gente tem é uma extensa, é, um extenso roteiro lá de atividades, apesar da gente estar nesse momento de pandemia, nossas atividades presenciais terem sido suspensas, mas tem os cursos, então eu peço a vocês que se tiver algo, algum interesse de participar de algum curso, entrem na fanpage ou então mandem é, um e-mail, uma, uma mensagem de e-mail para o, o endereço ccevermelha.gmail.com que lá vocês vão ter todas as informações dos cursos e, e das atividades, tá bom? Bom, deixa eu parar de falar aqui e passar o, de, o tema para o nosso convidado, passar a fala aqui para o nosso convidado. Mais uma vez eu quero agradecer a presença do Marcos Alberto Lima. Marcos, você pode fazer uso da... Palavra e falar um pouco sobre o que é esse terceiro setor e como ele tem atuado no campo da educação. Mais uma vez, boa noite a todos. Né? É, como destacou a Guida, além de professor da educação básica, eu sou integrante de um grupo de pesquisa. Portanto, aqui na pesquisa que eu vou apresentar, ou dos resultados da pesquisa, certamente irá aparecer as contribuições dos meus companheiros de pesquisa do grupo de estudos e pesquisas TED-BR. É. É, a semana passada, o José Claudinei Lombardi fez uma apresentação, fez um diálogo aí com a vida, e certamente as, os de, o debate daquele da última live ele vai aparecer aqui na minha fala. É, se tu a obra que eu produzi a partir da pesquisa de mestrado, né, Terceiro Setor, Educação e Hegemonia, no âmbito da história do, da, da educação, é, sobretudo no no 14º capítulo do livro do, da, das, do livro do Saviani, que também é integrante do nosso grupo de pesquisa, do sta do livro História das Ideias Pedagógicas, quando ele trata do quarto período do desenvolvimento das, das ideias pedagógicas no Ideias Pedagógicas no Brasil, que vai de 69 a 2001, em que se delineia a concepção pedagógica produtivista. Né? Ele intitulou esse capítulo de As Bases Pedagógico-Administrativas, a Reorganização das Escolas e Redefinição do Papel do Estado, Neotecnicismo, Qualidade Total e Pedagogia Corporativa, apresentando os elementos estruturantes do novo senso comum. Então, veja que, se na última... Live, o professor José Claudinei Lombardi destacou os ciclos de crise no interior de uma crise estrutural do capitalismo, né? que vão aí de 1870, 1930, 1970 e 2008, esta última estendendo-se até os dias atuais. É, na minha pesquisa, eu enfrento os desdobramentos dessas crises e as tentativas, as constantes tentativas do capital de solucioná-las ou de, pelo menos, controlar os seus efeitos. né? Eu poderia dizer que, na minha pesquisa, eu apresento uma microfísica da hegemonia empresarial, uma encarnação dos interesses do capital, que foram tão bem apontados pelo Lombardi na em sua fala. né? Em síntese, eu apresento na presente obra que estou apresentando, os aspectos pedagógicos do processo de construção do consenso sobre a reestruturação produtiva do capital e as reformas neoliberais no âmbito do Estado brasileiro. Em termos gramistianos, é, o, o que emerge desse contexto de reestruturação produtiva e no âmbito cultural e político, neoliberal o neoliberalismo, é uma sociedade racionalizada. O que, que seria essa sociedade ra racionalizada em termos né A hegemonia nasce na fábrica, como bem mostrou o Lombardi na sua fala. Então, ela necessita de um pequeno grupo de intermediários, como diria Gramsci, para ser exercida e expandir-se por todos os poros da sociabilidade humana, atingindo os currículos escolares, tornando um hábito a forma de vida hegemonizada pelo capital. Ocorre um processo de estandardização das massas tornadas subalternas, ainda que sob a aparência de uma liberdade. Bom inspirado em Gramsci, é que eu olho para a minha sociedade, para a sociedade brasileira contemporânea, e enxergo elementos de uma de uma longa, média e curta duração. Ou seja, eu me vejo inserido pela, na curta duração, ou na etapa conjuntural, no próprio fenômeno que estudei. Né? Daqui a pouco eu vou, vou me apresentar um pouco mais como militante da PESP. Né? já adiantamos alguma coisa numa conversa preliminar, preliminar na guida. Sim. E ela vai ver, a guida vai tomar ciência do, dos limites da nossa atuação enquanto sindicalistas, na minha análise. Né? Então, forjou-se um bloco histórico, forjado das forceps, que eu destaquei aqui, evidenciando a dominação imediata da estrutura sobre as superestruturas racionalizadas. Veja aqui que estou tocando na questão das superestruturas. Enquanto Lombardi enfatizou as transformações estruturais. Perfeito? Então, ocorre uma simplificação, uma redução, como diria o Gramsci, desses instrumentos de construção do consenso, que passam a atuar como um verdadeiro partido. Então, a nossa própria concepção de partido tem que ser tensionada. Porque, certamente, você não vai identificar, no meu livro, um determinado partido burocrático que está atuando mas sim vai enxergar o moderno príncipe atuando, criando uma organicidade, o que Gramsci chama de hegemonia, no processo de dominação das classes subalternas. Né? E, obviamente, que tensionados pela, pelas contradições desse processo de reestruturação, os representantes do, do capital precisam realizar transformações na maneira como lidam com as classes subalternas, né? Como diria o Leopardo de Lampedusa, algo deve mudar para que tudo continue como está. Então, veja que há um duplo movimento né, na minha análise. Um movimento econômico, por um lado a implementação da gestão empresarial na rede pública, resultando na escola enxuta, adequada às exigências da qualidade total, as organizações do terceiro setor, nesse sentido, elas apresentam-se como mediadoras no diálogo com o Estado. Né? Há uma desarticulação das diferentes esferas, mas uma desarticulação que não corresponde à realidade concreta. Ela atua mais no âmbito das ideologias. É... Ah, então, o terceiro setor apresenta-se como um mediador no diálogo entre o Estado, a sociedade civil e o mercado, administrando os serviços públicos a partir da perspectiva de gerenciamento empresarial. No campo ideológico, a reorganização do currículo escolar de acordo com as necessidades do capital tem por pressuposto a adequação dos indivíduos ao processo de reorganização da base produtiva capitalista, forjando-se uma pedagogia corporativa, cujo núcleo é o empreendedorismo. Essa palavra ganha destaque ganhou destaque na, na última década, sobretudo, né? com a pedagogia, destacando-se a pedagogia das competências. Bom, no campo teórico-metodológico, eu busco dar continuidade à análise dos, da tradição marxista, sobretudo de Marx, Engels e Gramsci. Lenin, Gramsci, né, sobretudo o conceito de hegemonia nesses dois últimos autores revolucionários, é, se destaca na minha pesquisa. Mas a base está lá. né? O que, o que Marx e, e Engels procuraram realizar é uma análise da sociedade burguesa moderna. Né? No prefácio da primeira edição do Capital, é, Marx deixa claro qual é o objeto das suas décadas de pesquisa. Me propõe a pesquisar o modo de produção capitalista e suas relações correspondentes de produção e de circulação. Até agora, a sua localização clássica é a Inglaterra. Por isso, ela serve de ilustração principal à minha explanação teórica. Em si, para si, não se trata do grau mais elevado ou mais baixo de desenvolvimento dos antagonismos sociais que decorrem das leis naturais de produção capitalista. Aqui se trata dessas leis mesmo, dessas tendências que atuam e se impõem como necessidade férrea. O país industrialmente mais desenvolvido mostra ao menos desenvolvido tão somente a imagem do próprio futuro. Uma nação deve pode aprender das outras, mesmo quando uma sociedade descobriu a pista da lei natural do seu desenvolvimento. E a finalidade última desta obra, o Capital, no caso, é descobrir a lei econômica do movimento da sociedade moderna. Ela não pode saltar nem, nem suprimir, por decreto, as suas fases naturais de desenvolvimento, mas ela pode abreviar e minorar as dores do parto. Bom, em síntese, o que, o que Marx procura... É a gênese, consolidação, desenvolvimento e as condições de crise da sociedade burguesa fundada no modo de produção capitalista. Bom, no âmbito da academia, nós discutimos isso constantemente. Somos um grupo que se reivindica marxista. Então, esse debate aparece na, no, nas nossas salas constantemente. Mas e a classe trabalhadora no chão da escola? Como que esse debate poderia se apresentar a classe trabalhadora no âmbito da educação básica né? bom o meu trabalho colabora para isso ao desmistificar o terceiro setor pois o terceiro setor aparentemente isento de interesses criando um campo nebuloso de ação estratégica cuja essência é o modo de vida empresarial o modo de vida corporativo está ancorado nas estratégias estadunidenses. Eu desloco da Inglaterra para os Estados Unidos a análise, sobretudo bebendo um pouco no Alex Tocqueville, que apesar de um, de um liberal, nos apresenta as artimanhas da sociedade americana para impedir o processo de desenvolvimento da Revolução Socialista. E, então, essa sociedade, essa sociabilidade de cunho americano, é o núcleo central do objeto de pesquisa que eu apresento no livro. Então, nós temos aparelhos privados de hegemonia, e aqui em Campinas destaca-se a Federação das Entidades Assistenciais de Campinas. Que em uma rede, que nós poderíamos sintetizar no conceito não burocrático de partido, ela atua no sentido de construir essa nova, essa nova sociabilidade necessária à recuperação da taxa de lucro, forjando uma nova, um novo indivíduo adequado à reestruturação produtiva do capital. Né? Bom, como o Zezo, ou melhor dizendo, José Claudinei Lombardi, o apelido dele é Zezo, né? O nome é chamar Zezo chamado E aí, como o Zezo destacou a questão das crises, veja como... é complexa essa questão das crises, né? Porque no prefácio de 1859, o prefácio de 1859 do Capital, ele é fundamental para a gente compreender a análise dramistiana que eu faço aqui nesse livro. Bom, Marx vai dizer o seguinte, o resultado geral que cheguei e que uma vez obtido, serviu-me de fio condutor aos meus estudos, pode ser formulado em poucas palavras na produção social da própria vida dos homens, contraem, os homens contraem relações determinadas, necessárias e independentes de sua vontade. Relações de produção essas que correspondem a uma etapa determinada de desenvolvimento das forças produtivas materiais. A totalidade dessas relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta uma superestrutura jurídica e política, e à qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. O modo de produção da vida material condiciona o processo em geral da vida social, político e espiritual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. Em uma certa etapa de seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade entram em contradição com as relações de produção existentes, ou, que nada mais é do que sua expressão jurídica, com as relações de propriedade dentro das quais aquelas até então se tinham ouvido. De formas de desenvolvimento das forças produtivas, essas relações se transformam em seus bilhões. Sobrevém, então, uma época de revoluções sociais. Então, essa é a concepção de crise com a qual eu trabalho. E veja que a crise de hegemonia leva o capitalismo constantemente a processos de reestruturação produtivas. E a, a tal ponto que o Edmundo Dias vai afirmar que a história do capitalismo é a história de suas reestruturações. Então chamamos de reestruturação, movimento de adequação entre a chamada base material e o conjunto das formas políticas e ideológicas que lhes dão sustentação. E o núcleo central dessa, desse exceto do, do Marx é a formação social nunca perece antes que estejam todas as forças produtivas para as quais ele é suficientemente desenvolvida. Pereçam todas as forças produtivas para as quais ela é suficientemente desenvolvida. E novas relações de produção mais adiantadas jamais tomarão lugar antes que suas condições materiais de existência tenham sido geradas no seio da velha sociedade. Então, veja que no contexto das estruturações produtivas do capital, o, o capitalismo, ou o capital, na essência econômica, capitalismo no, no sentido mais amplo da, da própria sociabilidade, da... Uh, ancorada no mercado, no, no capital, né? cria estratégias para que o velho não pereça, impedindo, assim, o novo de nascer, de surgir. Nesse sentido, é que percebemos que o terceiro setor trata desses embriões da sociedade futura, apontados pelos movimentos sociais, canalizando seus esforços para um campo de ação estratégica que neutraliza a sua perspectiva histórica, transformadora. E veja que, como eu apontei na minha leitura do, de Marx, o país onde se dá o desenvolvimento do, das estratégias hegemônicas do capital, ele serve de exemplo, ou vai em socorro, a, aos países em que isso não está ainda desenvolvido. Então, o mais desenvolvido é a chave heurística para se compreender o menos desenvolvido. A chave para a compreensão do macaco é o homem, diria Marx lá nos Dundice, né? Então, vejam que qual é a base do comunitarismo do objeto que, que se me serviu de análise aqui no livro? É o comunitarismo norte-americano. E, pasmem, não pasmem, vocês porque talvez conheçam a história da FEAC, a FEAC surge lá no final dos anos 50, né se estrutura de fato nos anos 60, durante o período da Aliança para o Progresso. E aí Campinas se torna um laboratório fundamental para a minha análise, pois é nesse contexto que se dá o desenvolvimento urbano-industrial da cidade. Desenvolve-se uma geografia da marginalidade, né? E, e você vê bairros ricos, bairros pobres na mesma cidade, uma concentração de renda, um operariado emergente, né? Que passa a, a ter o olhar cuidadoso das empresas transnacionais que vêm para a nossa cidade de Campinas. Né? Então é, vejo que essa estratégia do terceiro setor em Campinas, ela está ancorada em algo que já no século XIX Alex Tocqueville já tinha apontado que são as associa associações que de forma preventiva elas racionalizam a prática social dos indivíduos controlando então a sua, as suas expectativas de transformação social. Ah, eu, eu, eu seria legal apresentar alguns dados né, para vocês dados atualizados sobre o terceiro setor. É claro que não tenho tanto tempo assim de explorar as especi especificidades, mas eu não confundo aqui ONG com terceiro setor, organizações não governamentais, com terceiro setor. Terceiro setor é um campo de ação estratégica dos empresários ou do capital, em que almeja-se neutralizar a perspectiva transformadora das iniciativas das ONGs, da Igreja Popular das organizações populares em geral. Aquilo que surge de maneira embrionária como um embri... uma forma de organização popular que tem uma perspectiva transformadora, quando atua... Ne... Eu caí ou o Marcos caiu? será. Ah tá pessoal, acho que o Marcos caiu. A gente está. Ok, esperando voltei. Esperando ele voltar aqui. Marcos, você caiu. <risos> certo, eu acho que eu, eu caí justamente no momento em que eu diferenciava as organizações não governamentais do campo de ação estratégica do terceiro setor. Isso. Perfeito? Isso. Perfeito. Tá. Então, os dados do Observatório do Terceiro Setor nos apresentam os seguintes números, né? 12 milhões de pessoas envolvidas com atividades relacionadas ao terceiro setor. 290 mil instituições privadas Desde 2007, o terceiro setor passou a fazer parte das contas nacionais, ganhando destaque específico, distinguindo-se tanto do Estado quanto do setor privado na composição do produto interno bruto 1,4% movimentando 32 bilhões de reais valor superior às despesas com o pessoal do estado de São Paulo 25 bilhões é, o, o, são os gastos paulistas né estados com maior o estado com maior orçamento do país somando no total 53 bilhões de reais superando superado apenas pelo orçamento da união para despesas com pessoal que somam 44 bilhões de reais. No livro do Ricardo Antunes, é, o, o livro dele sobre as transformações no mundo do trabalho, o, o livro, mas ele já aponta, apesar de, de cuidar da sociologia do trabalho, de estar trabalhando com a, com a sociologia do trabalho, ele aponta já o terceiro setor como um instrumento ideológico de construção do, do consenso sobre as reformas no âmbito da produção. Né? O Adeus ao Trabalho, está no livro dele, o Adeus ao Trabalho, ele já aponta o terceiro setor como um elemento importante de análise. Né? Bom, aí eu chego, Guida, na conversa sindical, já que você também atua nesse meio, né? Eu fazia umas leituras junto com o Ricardo Antunes, nas disciplinas dele, que eu cursei lá na, no Fich, na faculdade lá no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, e no contato com a sociologia do trabalho, a questão da crise dos anos 90 do sindicalismo, narrada com riqueza de dilettantes por autores como Alambir, né? É, me tensionava, tensionava a minha prática como professor militante da PESP, aquela, aquela crise sindical, ela se expressava na, na prática que eu desenvolvi na cidade de Campinas como professor da, da educação básica. Eu me perguntava por que nós não conseguimos dialogar com os trabalhadores em geral e com, especificamente com os trabalhadores da educação. O que fazia com que a prática, a nossa prática, não fosse uma prática que pudesse conquistar a hegemonia junto à classe trabalhadora? Né? Então, é... a experiência como professor, sobretudo militante da PESP, é o ponto de partida para a elaboração dos primeiros questionamentos sobre o papel do terceiro setor no contexto das reformas neoliberais da educação. Por quais motivos acumulávamos tantas derrotas no âmbito sindical? Quais seriam os elementos necessários para a compreensão da derrota dos setores populares no processo de implantação das reformas neoliberais da educação. O problema da pesquisa qual era? Nós havíamos constatado que, durante as observações preliminares, que as reivindicações sociais não atingiam a consciência dos trabalhadores. Eram reivindicações aparentemente corporativas. É claro que as condições de trabalho elas são fundamentais para uma educação de qualidade social voltada para os interesses da classe trabalhadora. Porém, esse debate não atingia esse nível de consciência tabulando o âmbito corporativo, atingindo o âmbito político, em que você tensiona o Estado e propõe-se uma transformação do próprio Estado, a superação do seu controle sobre a organização daquilo que é do interesse da classe trabalhadora. Na verdade, o que nós assistimos é o próprio sindicalismo adequando-se aos novos conceitos dessa nova sociabilidade, né, que é, subvertia os fundamentos da cidadania operária do século XIX, do conceito de cidadania dos trabalhadores ou cidadania so socialista fundamentada nas bases socialistas do século XIX. É, então, a participação social deixou de ser fundamentada na contradição no mundo do trabalho e nos elementos de superação dessa contradição a partir dos interesses populares e tornou-se uma participação social preventivamente controlada pelos interesses empresariais, destacando-se a atuação do terceiro setor nesse âmbito. Então ocorreu uma conversão mercantil filantrópica da militância, segundo Virgínia Fontes, né? Mas nós não, eu não havia percebido ainda, nesse contexto, o quanto nós estávamos profundamente integrados a essa nova sociabilidade, né? as estratégias do terceiro setor, sobretudo. o que o, Isso se evidenciou, essa capacidade de hegemonizar a prática social militante, quando isso se evidenciou, quando a POSP, ela aderiu em Campinas, que era o meu palco de, de análise, ao Compromisso Todos pela Educação. O compromisso Todos pela Educação, criado lá no, no, nos anos de 2006, depois incorporado ao Plano de Desenvolvimento da Educação, ao PDE, né, é, torna-se um instrumento de construção, inclusive, de preparo, de construção e preparo, do golpe de 2006. Pasmo vocês com instituições como a Fundação Lemon, que atua fortemente junto a, a, ao Compromisso Todos da Educação, ganhou destaque nesse contexto de combate ao governo do Partido dos Trabalhadores né? e atuava no interior do próprio, da própria administração do PT, por meio da aliança chamada Compromissos, Compromisso Todos pela Educação. Essa era a Arapuca na qual nós havíamos entrado e, para mim, ficou claro que as nossas derrotas é, em grande medida, estavam ali justificadas. Né? Nós subestimamos o, o nosso oponente. Assim, fazendo uma análise, uma autocrítica geral, né? não estou aqui para apontar Sim. equívocos desse ou aquele partido, mas a militância, no âmbito geral, é, que atuou dentro do Comprano de Estudos pela Educação, não percebeu o ovo da serpente sendo ali gestado. Em 2010, eu participei de uma disciplina no interior do Estado de BR e lá os movimentos sociais foram chamados para o interior da universidade para nós discutirmos as estratégias de transformação social, né? E, para minha, não para minha surpresa, mas eu acredito que até um ponto positivo da POSP, ela compareceu a esses debates e enviou um representante, o Fábio Santos de Moraes, que atualmente é vice-presidente da POSP, né? Questionando a, participação, questionando a participação do PESP no, no compromisso, todos pela educação, de maneira inspirada no, no sarcasmo da tradição marxista, e eu fiz a seguinte, a seguinte pergunta para o Fábio, né? de maneira solidária até. É, eu fiz a seguinte questão, eu elaborei a seguinte questão, Seria o um compromisso de todos para a educação a concretização do capítulo 11, versículo 6 7 do livro de Isaías, segundo o qual o lobo morará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro e o leãozinho e o gordo novilho andarão juntos e o um menino pequeno os guiará? Essa foi a provocação que eu fiz para o Fábio naquele contexto. Né? Obviamente, questionando a aliança com setores empresariais em torno da, de uma proposta de educação. Tá? Bom, para tentar avançar, vou pular algumas partes, sobretudo a questão dos comentários de um filme que vai chamar bastante atenção de todos aqueles que não assistiram, quem assistiu certamente sabe da relação que ele possui com a temática que eu estou apresentando, que é o filme Quanto Vale ou é por Quilo? Por quilo. Do Sérgio Bianchi. De 2005. Eu acredito que muitos que estão ouvindo devem ter assistido esse filme. E ali é, nós temos, na perspectiva do autor de uma dupla temporalidade, a evidência da permanência na, da, na prática social das classes dominantes brasileiras, dessa, desse clientelismo e paternalismo que oculta a violência da dominação econômica sobre as classes subalternas. Na primeira etapa histórica, se evidencia a intenção de ocultar o caráter violento do regime escravista. No, na segunda, a prática filantrópica do existencialismo torna-se um, um lucrativo negócio que, longe da atuação fora do Estado e do mercado, evidencia a expansão da lógica mercantil a todas as esferas da sociabilidade. Não é o foco do autor, o, a educação, mas nós que atuamos na educação, tínhamos ali é, o apontamento de que a educação também ao aderir às estratégias do terceiro setor, tornava-se um lucrativo negócio. Bom, perguntando-me se a, a perspectiva histórica das ONGs era transformadora ou não, é, eu limitava a minha análise, procurando ONGs na cidade de Campinas. Quando eu entrevisto um militante da região de Campinas ligado ao movimento de meninos de rua lá de São Paulo, nos anos 80, naquele né, depois veio para Campinas, ele me citou a FEAC. E eu não conhecia a FEAC, não foi a FEAC que me movimentou. Foi uma, vamos poder colocar assim uma pesquisa participante mesmo. Era um militante querendo entender porque estava sendo derrotado nas estratégias de luta social. E aí esse outro militante dos movimentos sociais me diz, é um banco de ONGs. E como todo banco, vocês sabem que a relação é, entre aspas, promíscua. Por quê? Porque ao... É, prestar assessoria às organizações populares, subvertir a sua prática. né? Então, aí me ap aparece a Federação das Entidades Assistenciais de Campinas, que tem um papel protagonista de grande relevância em Campinas. Porque, no, só para vocês terem uma ideia, né? em 2015 nós tivemos um movimento de ocupação das escolas. Os estudantes não queriam a reorganização das escolas, porque se identificam, cada um deles, com seu bairro, com a sua escola. Os empresários não estão preocupados com isso, estão preocupados na lucratividade do, da, da mercadoria educação. E, focando-se com a identidade dos estudantes com suas escolas, na tentativa de reorganizá-las em 2015, é, o governo se viu acuado, o governo paulista se viu acuado, teve que que recuar diante da reação do, dos estudantes eu mesmo, junto com a minha comunidade levei alimentos para as crianças roupas para que nós mantivéssemos as condições mínimas de higiene não tivemos interferência ideológica apenas cuidamos para que as crianças não fossem é, de alguma maneira atingidas em sua integridade por conta daquela situação. Naquele momento, inclusive, nós dialogamos para que as crianças desenvolvessem projetos pedagógicos durante aquele contexto, para atuarem no âmbito da, da ocupação de maneira qualitativa. Né? Hoje, nós sabemos que nós temos muitos exemplos de uma juventude ligada a organizações populares com o MST, que realmente praticam a autogestão do processo pedagógico. Né? E... Na sequência à ocupação, nos anos, no ano de 2016, é, depois das escolas desocupadas, a FEAC começou a atuar de maneira bastante íntima com os grêmios escolares, percebendo que havia perdido, né, que momentaneamente havia perdido a hegemonia junto a esse setor estudantil. E agora, constantemente, as escolas são convidadas a enviar seus estudantes para o shopping Dom Pedro, com toda aquela pompa, iludindo, obviamente, tentando cooptar as lideranças desses movimentos, do movimento estudantil, sobretudo, e ressignificando, entre aspas, os próprios grêmios escolares. Só para você ter uma ideia disso, né, como que, que atua isso. Sem falar do, do, dos cursos de gestão para o sucesso escolar, né, que tentam impor a pedagogia corporativa, né, ou melhor dizendo, não é impor, né? construir o consenso sobre a pedagogia corporativa. impor, vamos só para... Não vou poder desenvolver isso, mas só para vocês entenderem essa relação dialética entre imposição e consenso, força e consenso. Nos anos de 1960, como nós vimos, no, no interior do golpe militar, a FEAC construiu o consenso, enquanto os militares... É, impunham-se por meio da força então veja que há um duplo uma dupla estratégia que não está desarticulada força e consenso atuando juntas então nesses momentos de crise os aparelhos ideológicos privados de hegemonia perdão os aparelhos privados de hegemonia eles trabalham diuturnamente construindo essa nova sociabilidade. Esse é o papel que, no contexto de crise de ocupação das escolas, crise de hegemonia do governo, é, sobretudo paulista, que é onde eu atuo, a FEAC vem e tenta costurar um novo consenso. Né? É, Guida, eu estou vendo aqui que nós já estamos com 40 minutos, né? É, vamos Sete, lá. Tá, então, eu vou... eu vou fazer o seguinte, tem alguma questão, porque eu tenho alguns elementos que eu posso dar continuidade aqui, mas se tiver alguma questão relacionada ao que eu expus, ou se não for também, você pode ter a liberdade eu, aí de... Eu, eu queria só fazer uma, uma questão, na verdade eu queria só é, reforçar aqui, porque essa coisa do imaginário popular, né, do, do senso comum, é, não, são duas coisas, do senso comum é querer is, é, isentar... É, que o terceiro setor está revestido de interesses de mercado. Essa é uma coisa né, que está colocado no senso comum. A outra, você acabou até, até meio que falando, que teve uma pergunta aqui da Wanda, da Wanda Conte, deixa eu ver se a, a Fabi coloca aqui para nós. Ela, ela fala o seguinte, alguém pode me esclarecer, terceiro setor é o setor de serviços? Então, e aí, essa é uma coisa. E a outra é quando você fala assim, olha, terceiro setor não é ONG, né? Então, isso acho que foi bastante importante, porque muitos de nós, a gente acaba fazendo essa confusão, né? Achar que uma ONG é, é o terceiro setor. Mas o terceiro setor é muito, é muito mais amplo que isso, né? Ele, ele organiza, né? Ele é muito mais amplo. Eles é, ele são as próprias empresas atuando aí é, e usando, utilizando o espaço da educação né, como um espaço de reestruturação. É isso, mais ou menos, que você disse. Se você é, puder. Assim, como eu toquei no, na, retomei a questão da ditadura militar, fica fácil entender. Ou pelo menos fica mais palpável. Uhum. Né? É, com o final da ditadura, como você usou a palavra imaginário, eu também vou usar livremente. Não é uma palavra que, que nós é, marxistas. Que a gente usa não, muito. Isso, é. mas tudo bem. É, a questão do o que ficou como resquício da ditadura, foi a sensação de que o Estado era autoritário, né, por outro lado, é, havia ressalvas em relação ao, ao mercado, nós saímos, nós estávamos numa crise dos anos 70, né, como é que você vai reivindicar estratégias de mercado diante de uma crise é, que durou, que se estende, né, reiterada em 2008, né, a crise dos anos 70, que se reitera aqui no, nos anos 2000 e tal. Então, a solução para isso seria alguma coisa entre os dois, que acabasse com a burocracia do, do Estado e, ao mesmo uhum. tempo, não jogasse as pessoas naquilo que... Na capa do livro vocês podem ver que é o Leviathan do Thomas Hobbes, né? Uhum. Na luta de todos contra todos dentro de um mercado. Tem que ter um regulador, tem que ter uma mediação. Como o Estado não poderia se credenciar para tanto, porque, como você diz, estava com o um filme queimado perante a, o imaginário popular, o terceiro setor aparece, as, as, as empresas apresentam-se como possíveis gestoras e incorporam setores do pró, da própria classe trabalhadora, intelectuais tradicionais da própria classe trabalhadora, nesse, nessa proposta de uma educação... É, Cuja, ou, cujo vínculo ou cuja articulação seja a boa intenção de prestar à juventude é, ou criar condições para que a juventude possa, de fato, ter uma educação de qualidade. Então, veja que nós estamos na crise econômica tentando, sendo superada por meio das reformas neoliberais. Os neoliberais criam um campo de ação estratégica e incorporam as reivindicações por cidadania, as, as, as reivindicações por educação de qualidade. Então é isso, é um campo realmente é um campo nebuloso. O que, que é isso? Não é o setor terciário, né? Estamos falando, falando de outra coisa. Antes mesmo de, desse contexto que nós estamos analisando, final do, dos anos 50, sobretudo dos anos 60 até os anos 2000, é, em outras reestruturações produtivas, o capitalismo tentou equacionar. É a contradição capital-trabalho, possibilitando, diante da pressão, obviamente, dos trabalhadores, algumas melhorias na sua condição de vida. Né? O, que, o, o, o keynesianismo nos anos 30 é uma expressão disso. Só que, gradativamente, as crises capitalistas elas impedem o próprio capital de ceder. O capital, nessa conjuntura, sobretudo, que nós estamos vivendo, evidencia que a crise estrutural se aprofunda e essa capacidade de ceder a uma cidadania substantiva, a direitos substantivos, né, ele, não, ele não, não pode ceder. Nós estamos numa fase em que, de maneira articulada novamente, nós temos a força e o consenso sendo construídos por meio do golpe de 2016. Essas mesmas instituições que eu apontei na minha pesquisa estão ativamente tratando de construir o consenso a partir do golpe frontal dado pelo golpe de 2016, em que o Dilma Rousseff, como todos bem sabem, é afastado do governo por meio do impeachment, né? e um novo ciclo neoliberal é, Nossa, toma conta do, do, do país. Né? Então, é isso. Por que eu digo que não é ONG? Por que eu digo que não é movimento social popular? Há é uma distinção. Se vocês pegarem o livro, vocês vão ver que eu tenho cuidado de mostrar quais são os atores em disputa lá nos anos 60. Uma das coisas que mais me chamam a atenção no livro é que a Igreja Popular de Campinas fica evidente ali, ela começa a ser combatida pelo direito da igreja. Essa ideologia... Acho que o Marcos caiu de novo, né, gente? É isso? Caiu. Tá, mas Eu ele está tá retornando aqui. Voltei. Ele... Ele estava falando que a Igreja Popular ela foi combatida pela direita da Igreja. Eu li isso também. É, Pode falar. É, veja que isso é importante, porque essa nova sociedade ela atinge diferente, diferentes, diferentes poros da sociedade. Então, veja que é o que nós chamamos hoje de. Hoje está claro, muito evidente, não achar isso sobre. É, uh, Vamos ver se o Marcos volta. Acho que cortou de novo. Só esperando, o pessoal, que o Marcos caiu, mas ele deve estar retornando já. Espera aí, vamos ver se ele consegue retornar. Ele estava respondendo, ele estava falando sobre o a pesquisa que ele fez diferen, diferenciando aí a atuação do que é de fato o terceiro setor com a atuação das organizações dos movimentos populares dos movimentos sociais ele estava aqui relatando no ponto da pesquisa dele que ele que a que parte né da igreja aquele setor mais popular que fazia é, luta de organização dos Trabalhadores, lutando aí por direitos, por condições de vida, dignidade, foram combatidos dentro da própria igreja, né? Por, por um setor da igreja. Realmente, ele fala sobre isso no livro, porque eu li parte do livro, e ele estava falando sobre isso, né? Sobre como que houve essa organização, né? Para derrubar esse setor, que teve uma história muito importante aqui na na organização da cidade. É, inclusive vários companheiros desses setores assumiram, por exemplo, a, a, a luta sindical. Pronto, Marcos, pode falar. Eu estava tentando te substituir, mas é muito difícil. Você voltou? Será que Alô. Tá me Posso retomar? Oi? Isso. Vai lá. Vai lá. Pode retomar. Você está me ouvindo? Pode retomar, Guida? Pode. Estou te ouvindo. Pode retomar. Eu acho que ele não está me ouvindo, né? É coisa você me corta, se você... Caiu. Ai, gente. Está caindo aqui a transmissão. Que pena. Oi? Oi. Você voltou? Vou tentar concluir aquela reflexão sobre a Igreja Popular, como ele disse. Isso, isso. A Igreja Popular ela foi a base da organização de muitos movimentos sociais populares no contexto dos anos 80. Né? Da Igreja Popular vai emergir o, o, muitas, muitos intelectuais do Partido dos Trabalhadores, muitas lideranças do Partido dos Trabalhadores, do movimento do Sem Terra, importantes lideranças na cidade de Campinas partem dessa base popular da igreja. E não por acaso, juntamente com o comunitarismo norte-americano, a religiosidade adequada a essa ideologia da prosperidade, mais preocupada com as questões espirituais do que a prática social, ela vai se instaurar também na sociedade brasileira por meio da renovação carismática. E veja que um dos protagonistas... Da, revo, da renovação carismática é o padre Haroldo de Campinas, né, que atua junto à FEAC. E, e, obviamente, começa suas experiências com jovens drogadícios nos Estados Unidos, no Texas. Então, veja que quando eu digo que quando eu uso o. Você está ouvindo? Estou, pode falar. caiu. Alô? Oi. Oi, pode falar, que Marcos. Pena. Não, Não, você tá, você, eu tô ouvindo, pode falar. A hegemonia? Cortou. <risos> Ai, ah, essa a melhor parte que ele ia contar, gente. Sobre a história da FEAC. Ai, ai, ai, que pena. Tão bom, estava sendo. Vamos ver se ele volta. Às vezes a internet começa a oscilar mesmo, e aí a plataforma não dá conta. Vamos ver se ele volta. Mais um pouquinho. Ai, gente, ele caiu. Agora parece que caiu mesmo. <risos> Bom, pessoal, é, acho que não vai, acho que vai cair. Bom, acho que ele estava falando agora de um de um importante campo de pesquisa que foi a organização da FEAC aqui, Campinas, né? Que ele fala que Campinas é um laboratório, né? Do terceiro te setor, da formação do terceiro setor no envolvimento dos empresários que atuam na federação aí, né, das entidades, que é a FEAC, e como que ela atua nesse campo educacional, nessa atuação. Então, eu acho que não vai, acho que o Marcos não vai conseguir mais, mais re, re, retornar aqui, né, na live, que pena. Vamos ver se a gente consegue, então, no, no outro momento, ver se ele consegue participar e terminar aqui a sua exposição, né, é, uma outra roda com ele, com certeza a Wanda acabou de colocar aqui, porque é um tema muito, muito importante, né, gente? É, a gente enfrenta aqui em Campinas também, há alguns anos aí, a questão das escolas municipais, né, dessa, dessa intervenção aí desse setor, das escolas municipais, nós temos aqui em Campinas a experiência do que são as naves-mães, né, e como elas atuam dentro da educação infantil, temos pesquisa nesse campo, que é uma coisa muito complexa e muito é, e, e que nos preocupa muito, né quem é defensor da escola pública, da escola gratuita, da escola laica, da escola universal de qualidade para a classe trabalhadora, se preocupa muito né? como que essas, essas organizações têm atuado aí dentro das nossas escolas, dentro das nossas unidades de educação, que tem que ser unidades é, que venham ofertar um direito, né? A educação é, tem que ser vista e enfrentada como direito, né? E isso muitas vezes não acontece. Então, enfim, eu acho que é muito importante o debate que o Marcos Lima traz aqui para nós. É, e aí a gente quer renovar aqui com ele o retorno que ele possa. Aí voltou. Será que vai dar, Marcos, para você finalizar pelo menos? Vamos lá. É, vamos tentar. Vamos tentar, Guida. Mas eu acho muito importante essa última parte. Isso. Essa última parte, porque, assim, é um elemento fundamental para entendermos a, a nossa derrota na última etapa que se abre com o golpe de 2016. Né? Porque veja que, em todos os âmbitos, essa nova sociabilidade de cunho neoliberal atuou. Seja por meio da do estrangulamento das iniciativas de organi das organizações populares, estrangulamento das estratégias sindicais e, no âmbito religioso, o estrangulamento da própria igreja, igreja popular, implementando-se a ideologia da prosperidade em todos os âmbitos da vida. No âmbito educacional, destaca-se o conceito de empreendedorismo, que é um dos elementos dessa ideologia da prosperidade, como se cada indivíduo... É, construísse um portfólio de habilidades e competências que garantissem a ele um lugar, um melhor lugar na disputa por empregos na sociedade liberal, na sociedade do capital. Então, assim, o terceiro setor é um campo de ação estratégica que, aparentemente distanciando-se do Estado e do mercado, implementa na verdade uma racionalidade mercantil. É... é se você observar o que o Instituto Ayrton Senna está fazendo no âmbito das habilidades socioemocionais, tomando como bandeira o trabalho junto à juventude, construindo habilidades socioemocionais, nada mais é do que adequar psicofisicamente os estudantes a essa sociedade fundamentada na exploração intensa do trabalho, é, criando ilusões de que cada um pode ser empreendedor é, ocupando no espaço do mercado de trabalho um lugar ao sol. Né? Veja que é um trabalho ancorado na reestruturação produtiva das últimas décadas. Então, é o terceiro setor, assim se torna um eficiente instrumento de construção da hegemonia. E nós precisamos, obviamente, recuperar a hegemonia popular perdida. E, para tanto, precisamos conhecer o nosso oponente. E, assim, penso, o livro colabora para isso. Bom, Marcos, eu quero agradecer... Tem mais alguma a questão, Guida? Que... Temos... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se a gente tem. Acho que não, não tem. Tem mais comentários, o pessoal pedindo para você voltar uma outra vez para né, falar mais sobre o tema da tua pesquisa. É... Tem coisas aqui que, de fato, né, não iam dar tempo de você falar sobre tudo, né, sobre a questão dos dados que você traz, a própria formação da FEAC, que teve toda aquela né, participação das empresas lá representando, né, como é que se deu o quadro ali, societário, enfim, é, da participação, acho que bastante coisas que faltou, mas porque o tempo não dava mesmo, né mas a gente não tem muita questão não, mas, mas o pessoal participando atento aqui, né, ouvindo e, e enfim e você finaliza dizendo de, dessa dessa importância desse campo estratégico é que a gente tem que combater né de alguma forma né porque eles estão é, é, avançando na hegemonia desse espaço e de fato enfraquecendo o lado de cá né enfim, Marcos, eu quero agradecer. Ah, acho que o Leandro tem uma pergunta. Vamos ver se ele. Será que foi a pergunta que ele fez lá em cima? Ele falou: tem uma pergunta, Fabi. Será que ele já fez a pergunta? Eu não consegui ver aqui nas mensagens. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Acho que ainda não. Ah, tá. Como a FEAC atua para impedir a PMC não ampliar sua atuação pública na assistência social? Hum. Na, é, PMC é prefeitura, né? Prefeitura Municipal de Campinas, né? Como a FEAC atua? Você ouviu, Marcos? Ouviu, né? Se, se eu entendi... Eu é, ouvi. Se eu entendi bem a pergunta assim O papel da FEAC é credenciar-se como uma instituição idônea que dá legitimidade às diferentes organizações sociais. ONGs. Né? Então, aí que, que vem a questão da diferença entre ONG e terceiro setor. Porque, ao entrar nesse campo de prestação de serviços, entre aspas, da, desse banco de ONGs que é a FEAC, e disputar verbas públicas, que colabora fazendo uma triagem né, dessas entidades que se credenciariam para essa atuação. Então, veja que... Né, não é impedir a social, é incorporar a perspectiva neoliberal, é transformar a ideia de direitos em ideia na ideia de serviços prestados por empresas privadas, o que faz com que essas empresas privadas tenham acesso às verbas públicas. É um, assim, uma modalidade de privatização, vamos dizer assim. É isso. É então, isso. é nesse sentido. Eu não entendo que ela esteja lutando contra a assistência social. Ela está transformando a assistência social em algo compatível com os interesses do capital. É, e de fato... Sim, sei que... se respondi a pergunta. Não, eu, eu, eu, eu entendi. É, eu, eu acho que é isso mesmo que você fala, mas, assim, é, é, limita o campo da atuação da assistência social pública, como política pública, né, de Estado, né, e aí é... ...das entidades que ela organiza, que ela gere. Acho que é, acho que é isso mesmo, e é, e, é, e é onde a gente mais sofre muitas derrotas, né? Que é isso que você fala, a questão da privatização, da, da terceirização do serviço e fica como algo não é, não, não se torna mais um direito, né? Acho que é isso. Se torna mesmo é, uma Eu vou dar eu também. vou dar um exemplo, um exemplo concreto da análise, quando eu fiz eu desenvolvi a pesquisa, eu fiz uma análise descritiva e comparativa da Feac de uma outra entidade de Campinas, que é o SEDAP. Uhum. O CEDAP, com, não com a raiz empresarial corporativa, mas raiz nos movimentos sociais, na, na, na base popular mesmo, aí de Campinas. Para você ter uma ideia, uhum. eu encontrei material até da Revolução Nicaragüense, nos arquivos do SEDAP. E eu me lembro que o dilema, ali no, no começo dos anos 2000, era como o SEDAP poderia na relação com a FEAC. Imagine você se a perspectiva dos anos 80, aquela perspectiva transformadora, revolucionária, fosse apresentada num currículo do SEDAP para disputar as verbas públicas aí de Campinas. Não passaria, obviamente, a proposta do SEDAP, né, se ela fosse ancorada nesses projetos aí dos, dos anos 80. Então. A fracassão de fato do Estado, a alteração. Do, do, do, daquilo que é um, o elemento central do Estado numa sociedade capitalista, né, que é o interesse do mercado, em última instância, apesar de apresentar-se como interlocutor, como mediador, regulador, isento de interesses, né? e veja que, que se o Hobbes dizia que o Estado precisava ser esse mediador, porque senão a sociedade iria entrar em colapso no, na luta de todos, contra todos, que era uh, o justo naturalismo né? bom, acho que gente no, o Marcos caiu de novo é, vamos encerrar então, o pessoal está falando para a gente encerrar porque caiu Bom, pessoal, eu agradeço, então, na participação de todo mundo aqui que nos acompanhou essa noite. É um importante debate, né? É, agradecer a participação do Marcos aqui, foi muito boa a, a fala dele, toda a exposição. É, lembrando que essa pesquisa que ele fala aqui faz parte do livro dele, né? O livro sobre o terceiro setor, educação e hegemonia, do Marcos Roberto Lima. Quem quiser adquirir o livro, pesquisar, enfim, eu acho que é, uma, é um, um importante material para a gente entender sobre essa temática, né? para quem faz a luta aí da educação pública, é, é muito importante acessar essas informações que o Marcos traz em seu livro. Eu estava encerrando aqui, Marcos, dizendo aqui um pouco do seu livro, né? falando que é, toda a sua fala né, tem como base a Oi, pesquisa Gita. que você fez. Você está me ouvindo? e vamos ver se o Marcos me ouve, está me ouvindo Marcos? Agora estou Bom, então eu estava eu encerrando aqui, é, falando né, para o pessoal que está acompanhando aqui a nossa live dizendo que a sua fala teve como base o seu livro, né a pesquisa que você fez né, no, seu, no seu livro já indiquei aqui o nome do livro e o autor, né? o pessoal é, que faz aí a luta política, né, no campo da educação é extremamente importante, até porque isso tudo está dentro, né, de um contexto, né, está tudo é, dentro, né, de um é, contextualizando a nossa luta, né, a luta dos trabalhadores e de fato passa pela luta da, da educação e como que essa luta como que essa luta de, de, de classe, de fato, está inserida né, nesse campo do direito, como você mesmo disse aí. Você deu um exemplo para mim que foi muito, muito né, é, assim, marcante, que foi quando os, os estudantes secundaristas fizeram a luta contra a reforma do ensino médio, e aí é, a, a, esse campo do terceiro setor percebeu que perdeu aí, o debate, e como é que eles estão se reorganizando né, para manter aí é, que eles não venham mais sofrer derrotas, enfim. Então, quero agradecer bastante a sua participação aqui, e quero pedir para você, se for, que a gente possa retornar aqui em um outro momento, que a gente possa é, garantir que, que, a, que essa live, esse tema possa ser novamente o tema de uma live, né? porque é um debate muito importante, muito caro para nós, quem faz a luta da educação pública, tem que estar afinado com esse debate. E gostaria também que você fizesse uma fala final, se você conseguir, pelo jeito ele caiu de novo, se você conseguir, fizesse uma fala final de encerramento, mas pelo jeito o Marcos saiu, né, gente? Caiu, né? Então, gente, eu vou encerrar, porque senão a gente não vai conseguir concluir a live hoje. Agradecer o pessoal que organizou essa live, a Fabiana Gonçalves né o William o, o, o Daniel agradecer o Júnior que organiza aí o blog para gente poder retransmitir a live agradecer a Paula Viana que cuida dos cards e agradecer a equipe aí do do CCV né por ter garantido esse espaço de debate bastante importante tá bom é, no, na quarta-feira vou fazer o guia da entrevista e tem o tema mulheres e sindicalismo tá com a Edilene Santana. A Edilene é uma operária, dirigente sindical e pré-candidata a vice-prefeita de Campinas na Chapa PT PSOL. Então, quarta-feira, tá? É às 20 horas, na fanpage da Guida. Não vai ser no, no canal do CCV, é na fanpage da Guida e também no blog. Então, eu espero vocês 20 horas para a gente bater esse papo aí sobre mulheres, sobre sindicalismo, tá? Sobre luta aí, tá bom? E. Enfim, espero que vocês tenham gostado do, do tema, peço que vocês curtam, compartilhem. A live, assim que eu sair, ela vai dar uma carregadinha na página, né, vai demorar um pouquinho, ela vai carregar, aí vocês podem acessar de novo e, e compartilhar e se inteirar mais do debate, tá bom? Lembrando que esse tema é bastante importante, né, para quem faz a luta sobre educação pública, então bastante importante que você possa se apropriar dessa temática. Agradeço a todas e todos e boa noite e fora Bolsonaro, fora Mourão, fora seu governo e suas políticas. Tchau, gente. Obrigada.